Hoje a gente vai falar sobre óculos, eu passei a usar óculos depois que eu fiz um trabalho mega complicado com um computador desse tamanhozinho porque eu jurava que eu não ia ter de trabalhar, que eu ia só pagar close Bom, a gente sempre dá fora né? Aí eu forcei tanto e foi muito complicado Passei a usar óculos, achei um charme, optei por não usar lente e aí, conversando com a Ana Paula da Tecnótica, ela falou, por que a gente não faz um, uma consultoria de visagismo em você? Consultoria de visagismo. Me pareceu interessante. E eu quero convidar vocês aqui e agora, para acompanharem esse dia, essa visita, que foi bem bacana. Espero que vocês gostem. E se vocês quiserem, depois a gente conversa mais sobre óculos. Um beijo, aproveitem. É, explicando para as pessoas que em ótica não tem muito assim certo e errado o que tem é o seu desejo que a gente vai tentar captar e as suas feições eu quero eu vou tentar te dar uma armação que vale te trazer o seu desejo e harmonizar com as suas feições né do rosto o rosto do rosto e eu também analiso um pouco a energia do seu corpo para poder porque às vezes você olha você olha aqui o, o óculos aqui você gostou, só que quando você se olha inteira numa foto, por exemplo, você fala tem tá alguma coisa que tá estranha aqui, e, e às vezes é a arrumação, pode ser a arrumação. Porque, por exemplo, se uma, uma pessoa de corpeira, tá com a sua, é drástico, né? Então ela tem, geralmente, um quadril muito largo. Você ah, óculos. então o equilíbrio não é só facial, mas é também Corporal. corporal. Porque se você coloca uma, para uma pessoa, por exemplo, com uma armação que tem essa energia que traz para baixo, tipo aquela, aquele aviador que tem aquela boca, automaticamente quando a pessoa se vê, vai trazer um olhar daquela pessoa para baixo. Então vai aumentar o seu Você ver que a gente estava falando. Você, com você, você faz sim, que você vai entender perfeitamente ah. as, essas coisas. Ó, eu costumo e... perguntar tudo né, da pessoa, se você não se importar, falar a sua idade Não e... <risos> o <Você>, que... <risos> Jura? Que o povo já perguntou ainda Então tá, profissão, pula essa parte Profissão, é. professora professor. professor. Mas hoje você é o quê? <risos> Youtuber oh. <risos> Youtuber Youtuber, né? Mas eu sou professora também, eu sou pesquisadora. Ah, de de moda. Uhum. pesquisadora de moda, ou seja, uma pessoa que mexe com design, uma pessoa Isso, que, tá, que gosta. É, que de tem tendência. um olhar adiante. Uhum. Aí, seu Instagram? MT Laudades. O ETT MT. Então tá. Então, agora eu vou começar. Mas procurar dia... TT acha. Não, com <risos> certeza, TT Laudados acha. Eu vou começar, então, medindo os textos da sua face. Eu vou pedir que você agora tire a máscara. é uma pessoa que eu vejo que você tem um terço médio recessivo, certo? O seu ah. terço superior e o seu terço inferior, são eles, maiores. eles são maiores do que o seu terço médio. O seu terço médio perde tanto para o inferior quanto para o, o superior. E ainda tem essa carinha assim de olhinho fechadinho. Assim. De cair de... É. Isso. Só que esse seu terço aqui, olha, ele é bem maior do que esse daqui. Entendeu? Por isso que as, você não percebe muito isso. Porque esse daqui é contrabalanceia com esse pequenininho. Então, você olha se assim, você não é uma pessoa queixuda. Então, o seu rosto é um rosto de recessividade de terço médio. De terço médio. Vai, é terço médio recessivo. Você pode para destacar, é, destacar e chamar a atenção para o seu terço médio que é menor e distrair a atenção desses outros dois terços que são maiores, entendeu? E aí isso vai dar uma harmonia no seu rosto. Por isso que óculos muito pequenininho, muito transparentezinho, muito sem detalhe, você já não gosta tanto. Você é assim. Eu anotei uma coisa que eu sempre notei que como ele é mais caidinho e até eu falei com o André que isso é um absurdo que ele tinha de mudar, aí ele falou que que não porque aí seria mudar, muda, muda essa feição, coisa tal. Ele falou seu olho é caidinho, é igual o olho. A gente tem que evitar tudo que tem energia para baixo que vai cair mais. Isso. Tipo o aviador. Isso. Então, Ou qualquer pra coisa de gota que para baixo, sabe? Só isso que você tem que evitar, para poder não acentuar isso do seu ovo, igual eu. Eu, eu quando eu era mais nova, eu fiz o um raviador e eu me sentia bem. Por quê? Porque eu já não tinha mais, ainda aquele assim, suco aqui que eu já hum. tenho, né? Então, hoje eu já não tem condição, eu não consigo mais usar, eu, ele tá lá, né? Eu coloco, eu, ah não, aí eu tiro. Vou até doar ele. Ah. Compreendido essa parte? Tá, então, vamos... então, aí você acha, mas aí é menor, maior, não importa, tem Não, aí ser... é seu desejo de imagem. Tamanho, a questão é chamar a atenção. Se for pequeno, com cores, entendeu? Com espessura. Se for grande, pode ser fino ou grosso, armação. Aí é o seu, é, é o seu desejo de imagem e o seu gosto também, né? Tá. O seu estilo. Mas, assim, sempre colocar o foco aqui, né? No seu rosto. Então, quando você for se maquiar que tá vendo no seu olho porque você vai chamar mais atenção para esse texto seu que é menor do que os outros dois ah então meu nem é tão nem é história de boca meu negócio é mais olho é, pra você criar um, uma harmonia assim não é que é feio você usar um batom escuro não vai ser feio mas quando a pessoa olhar ela vai sentir uma harmonia, uma beleza toda toda é integrada sempre que ou você coloca pra... Ou a boca escura e o olho claro, Isso. ou o olho escuro e a boca clara. Então pra mim sempre vai ser o olho escuro e é, a boca você, clara. É, você, se você maquiar mais o olho, vai chamar mais atenção pra cá. E aí vai harmonizar com as medidas do seu rosto. Certo? Tem alguma coisa assim que você mais gosta no seu rosto? Ou que você, às vezes, incomoda, ou que você não tem nada que incomoda? Como é que eu é? Eu nada que incomoda, imagina. <risos> Eu nem gosto muito de fazer essa pergunta, porque tem mulheres que acham tudo feio e ela é bonita, entendeu? Qual não, é eu gosto do meu nariz, uhum. uh... e eu gosto dos meus olhos, não do formato deles. Da cor, é. né? Tá. tá bom. Ok. Agora, deixa eu dar uma mulher aqui. Você é uma pessoa. Acho que eu, a, su, a sua face. Deixa eu dar uma medidinha aqui. Eu tenho um truquezinho que eu faço. Isso negócio. aqui é só emagrecer isso que aparece. Ah, você corta isso. O que é que aparece? Sim. Isso aqui. Ah, essa coisinha? É assim? Não, eu tem que tirar aí <risos> Para de olhar muito, tá? Você é bonita. <risos> <risos> isso aqui é só. É um truque que eu uso só enquanto. Encontra... Um material que tá chegando da Itália não chega do hum. conta da pandemia. Então, assim, é, é, é, é um paliativo. Eu buscar, né? pra você. Que <risos> delícia, né? É. Então, olha só. Essa, essa tabelinha aqui que eu fiz, ela não é à toa, tá? Aqui, cada, cada tabelinha, cada coluna dessa, ela vai me dizer do seu desejo de imagem. Hum, entendeu? Então, o seu desejo de imagem, você que ficou, olha... Que você <risos> com certeza. Olha, você... É, mar... Eu marquei mais palavras que você me disse, mais, assim, expressões que você me disse, mais nessa e nessa, tá vendo? Essa daqui empatou um pouco com essa. Isso aqui me, me, dá, me, me fala de, de armações arredondadas. Elas trazem tudo isso, inclusive inteligência. Ah, mas eu gosto de... de... Elegância. Elegância. Tá vendo? Eu gosto de sensualidade. Sim, então... Tá. Agora, olhando só isso aí, se você me dissesse, você me perguntou no vídeo. No vídeo eu tenho essa, essa questão. Pessoalmente, aí seria receptividade, elegância e sensualidade. Certo. Uhum. Então, mas ela, elas se comunicam bem. Aqui são armações arredondadas, e aqui são armações que a gente chama de criativas. Uhum. Que é justamente um gatinho, uma coisa mais ousada, tipo a borboleta, é, também linhas é, geométricas, que você também já olhou lá e gostou, cores. Sabe? É, aqui, eu gosto né? de cores, eu gosto de gatinho, eu noto que por esse olho caído, sempre que eu posso... Ah, meu o gatinho dessa... é maravilhoso, é um lift, né? É. é um lift, na... o óculos é. faz um lift instantâneo. Eu tenho um botão é. forte que é maravilhoso. Uhum. Então aqui, ó você não marcou nenhuma daqui. Aqui são aquelas pessoas que gostam de, tipo assim, vou dar um estereótipo, sabe? Médico, porque ia aparecer limpinho, muito sério. Então, só aquelas. Distante, mas eu já sou distante por natureza. É, hum. Isso, sabe? Então, assim. A confiança e a credibilidade vêm das linhas retas quadradas, né? Tá vendo? Então, não tem problema. Você, olha aí como você misturou nesse, você escolheu hum. uma linha reta com um traço pontadinha. gatinho. É. Entendeu? E tem essa coisa do design dessa, dessa uhum. peça, que tem tudo a ver com a, aqui com a criatividade, com a contemporaneidade, com a inovação. Uhum. Gosto, porque moda tem a ver com inovação. Exatamente, por isso que eu marquei quando você falou, né? Uhum. Então, é... vamos dar uma olhadinha então nos óculos que você bateu o olho pra gente ver se tem tudo a ah. ver. Eu acho que tem tudo a ver. Depois aqui eu vou fazer a análise. Então, ó, você, põe o olho caidinho. Evitar aviador. aviador. Evitar, aqui ó, aqueles três peças retangulares sérios. Se você for usar um três peças, você vai usar no formato da lente. O que que é três peças? É aqueles óculos que é só assim, tem a pecinha aqui, a pecinha aqui e aqui a lente. Não tem, tem armação ah. entendeu? Se você for usar um óculos desse, a gente vai ter que colocar um gatinho, na, na, na lente, na, na, no formato da lente, ou então um hexagonal, sabe, alguma uhum. coisa assim que traga essa coisa do dinamismo, da né? contemporaneidade, entendeu? da novidade, do inusitado, tá. né, pra você. Então assim, três peças básicas, eu vou colocar assim, depois lá na, na coisa que eu vou te dar eu vou, eu vou escrever mais, melhor, mais detalhado, também é educado. Tá, tá bom? Então, armações possíveis para vocês. É tudo que, que vem de criatividade e vir como você gosta desse negócio do aconchego, da proximidade. Linhas arredondadas também. Eu não sei se linhas arredondadas, porque eu já tenho o ombro arredondado não. e isso me tira um pouco a. a não, mas lavidade. aí o que acontece? A gente não vai não, pôr. Linha arredondada não quer dizer um óculos redondinho. Aquele que você escolheu ah, tá. borboleta, ele tem uma arredondada aqui, ah, para depois... tá. é uma onda, entendeu? Ah tá, não é, não é, isso, não é re... isso aqui é, é arredondado, então. Arredondado não, aqui aí, é arredondado isso aí arredondado o, que, aqui. o que predomina aí, é okay, esse reto aqui hum. e esse puxado para cima, que a gente chama que é uma energia céu, que é o gatinho. Então isso aqui é o que predomina, isso aí não tem hum. nada tá. de redondo, tá? Porque quando a gente pensa se a gente pensa muito assim, redondo, quadrado, mas tem uma nuance, né? Então, linhas arredondadas, cat eyes, né? gatinho, é, cores, conforme a sua paleta, se você quiser harmonizar, ou não, se você quiser contrastar. Como você é uma pessoa de, de rosto de é, energia perna, você pode usar qualquer, qualquer modelo de armação. Pode ser quadrado, pode ser, pode ser gatinho, pode ser ridondo, tudo vai cair bem no seu corpo, entendeu? Uhum. E como o seu, o seu corpo também é uma energia mais, mais meio-meio, é, aliás, eu gosto da energia terra disse que eu falei errado, é meio-meio, né? Meio-meio, o -meio, que, que é? É aquela coisa mais uniforme, né? Nem tanto no céu, nem tanto na terra. Então, você, isso também não vai influenciar tanto, né, em você. A não ser que, que você falou, você acha que seus ombros são mais redondos? Mas o um redondo é o que você chama de redondo? É aqui é, é, é o cabelo do braço? Não, não. É aqui quando o ombro é mais. É, é feminilidade, né? Isso que é mais assim, ó, mais caidinho. É? Mais caidinho, mas, mas é porque... É, é combina com o. né? Ah, então, é, mas aí vai tudo, né? É o é, é é aviador que você tem que esquecer da sua vida. Ah, é a conta. Pois é, mas é por conta disso. Quanto maior a gota, mais pra baixo, mais acentuado isso aqui, mais acentuado isso aqui vai ficar. Entendeu? Igual é, quando eu fiz o curso, ela falou, se seu cliente fez um Botox na vida, você não oferece aviador, porque ele tá preocupado com essa jovialidade, com essa questão envelhece, caído, envelhece. de o rosto, de envelhecer. Envelhece. Envelhece e para homens, traz essa masculinidade forte. Você pode ver que os aviadores, quando ficaram em alta, foi mais ou menos final de anos 90, né? Quem usava as passarelas? Mulheres altas, magre... magérrimas e jovens. Elas podem abusar. Porque tudo que você sabe, tudo que é redondo, tudo que achata, né? Então, por exemplo, eu baixinho, Mas eu vou ficar mais baixinho, ainda. Né? Um homem baixo se abarca se isso for uma coisa que incomoda ele, não pode estar de lá dele. Uhum. ele vai ficar mais baixo ainda, quando a pessoa olhar ele, ele vai parecer mais baixo, é visão de ótica, né? Uhum. Então vamos lá, vamos então agora fazer a, a experimentos, experimentos, né? Aí se você quiser que... Aqui... Tá uhum. Esse que é meu que eu não gosto muito, é quando pesa aqui, eu peso. Uhum, entendi. Você fala que, que dá duas, como se fosse duas sobrancelhas? É isso é... que você fica tá te incomodando? É. Então, você gosta? Eu acho muito sério. A que eu te falei, linhas muito retas e cores muito sóbrias. Assim, acho que deve... Deixa eu ver, deixa eu guardar. Pede. É. Pede. E se a sobrancelha ficou toda dentro? Não pode a sobrancelha. É a única coisa proibida. Tá. A sobrancelha ficar toda dentro da, da, da sua lente. Porque o que acontece? Você fica com duas sobrancelhas, uma dentro e uma fora. Pode, pode ficar aparecendo, pode ficar tampando um pouquinho e pode tampar completamente. Uma pessoa, por exemplo, que não tem sobrancelha ou que a sobrancelha já está toda branquinha não quer fazer uma, um óculos que tampa aquela sobrancelha vai dar ela uma sobrancelha. Entendeu? Então não é errado e não tira a expressão. Vamos ver o douradinho. Mas você acha que não uma Pois é. Eu acho que toda mulher tem que ter um óculos que tampa a sobrancelha. Ah, é? para esses dias... Isso esse que... é a mesma situação. É, a mesma situação. É, todos os dias que a gente tá com a sobrancelha por fazer. e <risos> Tem dia que não dá, né? Ah, tá. Aí você põe aquele óculos que fica bem em cima da sua sobrancelha, geralmente é mais grosso, né? E aí você fica, ninguém percebe que a sua sobrancelha tá por fazer. Eu gosto dessa sobrancelha. Eu acho ela o formato bonito. Vamos então, ver esse aqui, ó. Isso. Sempre... Falando aqui. Ah, esse é lindo. Uhum. Esse ficou show. Tá vendo? Então, passar um pouquinho a sobrancelha, uhum. não né? tá a sobrancelha dentro. Tá lindo. É um óculos de design, né? Tá é um uhum. Né? Esse e... é bom, e... É. E tem, a, olha, linhas arredondadas. Jarre, tá vendo, ó, linhas arredondadas, que é aquilo que você quer do aconchego, da proximidade. E, ao mesmo tempo, esse detalhe aqui que mostra essa coisa da, da inovação, do, do, do design que, que você traz, da moda, né? Uhum. Ficou muito bem você. E essa cor harmonizou com você, é um tartaruga, né? Você fica bem de tartaruga. E tartaruga? É isso que eu ia te perguntar. A tartaruga, ela, ela, ela pode envelhecer e rejuvenescer? Ela depende também do tom de pele? É, ela do depende do tom, do do tom de pele. Pessoas... É... Porque você é uma pessoa de contraste médio. Então o tartaruga, ele tem isso, ele é um, digamos assim, ele é o preto ideal para as pessoas de contraste médio. Você quer uma armação uma, uma escura e você tem contraste médio? Use um tartaruga. Por isso que você ficou dentro de tartaruga. Né? Esse daqui é um tartaruga escuro. Né? Vamos pôr ele aqui. Tá vendo? É, é, é mais ou menos aquele tom ali. Yes. É muito lindo, né? Fala sério. Sim. Ó, linhas arredondadas, né? Aqui. E, e essa questão da, da borboleta, que a borboleta é o mesmo efeito do gatinho. Ah, tem, tá. Porque tem essa, essa energia que a gente chama de energia céu. Então puxa o um olhar pra cima. Então por isso que seu olho não dá tanta impressão, porque fica mais... Então eu preciso dessa iner... buscar... Isso. Então meu objetivo seria buscar essa energia celciária, por causa Céu. Do, dos olhos. Muito e aqui bom. embaixo, assim, mais arredondado pra te trazer essa... esse aconchego, ah, pra essa receptividade. Bacana. Entendeu? E ah. mesmo até uma intelectualidade. Olha, o que você escolheu intuitivamente... <risos> Vê como é uma coisa intuitiva? Mas que é bom você mas, saber, você lá, ter lá, lá, lá a informação... Lá na Itália informação. já tinha falado, já tinha mostrado. É, não tem jeito, você gosta mesmo dessa coisa do... Vamos ver esse aqui, bem salvagante. Tudo bom. Acho e tem ele de outras cores. Sim. Todo mundo quer café, né? Ah, esse eu gosto. Olha... Pois é, vê, aí tem pessoas que falam que tá errado que a sobrancelha tá toda de fora. Mas, gente, eu não acho errado. Você acha errado? Então é isso que eu falo, que na ótica não tem muito certo e errado. A única coisa que não pode é a falei, ó, fazer isso aqui. Ficar tá tudo dentro. Tudo Esse dentro. É isso que É, Porque é o um estilo, entendeu? É um óculos que traz uma intelectualidade, mas ao mesmo tempo, pelas tem design, cores... design, uma tela de design. Pelas cores. Isso, uma criatividade. Uhum, então, entendeu? Tá. Vamos lá, agora esse é seu, Então também, olha, você vê, é, é, mais ou menos, ó, é, é um, um tartaruga mais aberto, aí ah, esse <risos> aí ele fica dentro e ele fica fora. Não, mas aí é normal, tá? Tá tampando tá. pouquinho. todo gatinho vai fazer isso, tá? Olha, mas eu acho que esse aqui, cadê aquele onde que era mais escuro? Entre esse e o Mickey, eu prefiro esse, eu acho que esse dá mais Sim, Nos... sim, esse aqui tá mais pra esse. Assim, a é, cor, né? É, mas esse que né? é aquele que, cor, que sobe, é. né? Sobe, Sim. isso. Tá. Esse ficou muito bonito, tá? Isso é pensar pra uma próxima. <risos> ficou muito bem combinando, assim. Ai, a gente falando de cor, deixa eu ver aqui. Né? É, esse aqui, né? Eu acho que ele esse. não deve ser da sua paleta de inverno, não. né? Não Nossa. sei. Deixa eu dar uma é, olhada. É, não. Deixa eu ver. Muito sério, envelheceu você. É Essa. Palavra mágica. Já falo logo. É. Muito sério, envelheceu. Esse aqui. Esse aqui, acho lindo o trabalho dele, olha. Por dentro, né? É... Tem umas armações que a gente apaixona mais é. pelo que tem dentro do que pelo que tem fora. Não, e, e também pelo fato... Ai, que eu tô Mas acho também muito sério. Muito sério e fechou o seu olhar, você percebeu? É, é. Deixou seu olho pequeno, escuro. Engraçado, porque é um formato parecido, né? É verdade. Mas esse ficou é maior, é. por ele ser maior. É por que que acontece? Isso aqui é uma energia horizontal. Esse daqui tem mais energia vertical. Então, abriu o seu olho. Por isso que, que você sentiu a diferença. É. E aí, esse seu também super clássico, mas ao mesmo tempo tem um ar de modernidade, por conta dessa sobreposição do, dos acetatos. A é melhor, né? Ó, tá vendo? Tampou então, basicamente toda essa sobrancelha e não, tá errado. Entendi. Óculos vermelho tem segredo, não tem segredo, então... Bom, aí Tem alguma mais... mensagem pra que você criar óculos vermelhos? Eu? Particularmente, eu acho que o vermelho hoje, cada pessoa tem o seu vermelho, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que primeiro procurar o vermelho daquela pessoa. E o vermelho é uma cor que, que, que traz isso, né? De alegria. Eu uhum. acho que abre o olhar, traz alegria, é, traz chama a atenção pro seu olhar, né? Então, essa pessoa que quer, deseja isso, que o seu olhar seja chegue primeiro porque é uma armação que dependendo do pão vermelho muito aberto ela vai chegar primeiro mas depende do seu tom de pele porque tem pessoas, por exemplo, que harmonizam super bem com aquele vermelho tchan uhum. e aí que talvez para uma outra pessoa ela ia ficar meio... eu acho que depende muito, eu acho não depende muito se você é mais tímido ou mais extrovertido geralmente as pessoas mais tímidas não vão querer usar a armação vermelha e as pessoas mais produtivas estão abertas a maçã vermelha. Eu vi e que... as pessoas se preocupam muito também, ah, mas a maçã vermelha vai ficar difícil de combinar. Olha, hoje eu uso a minha maçã vermelha com qualquer cor aqui embaixo. Não penso em combinar ainda. e Nunca me senti mal. Entendi. Uso com roxo, uso com próprio rosa, é. uso com... sabe? porque não tem muita coisa amarela, laranja mas eu acredito que não vai descombinar combinar também né? eu acho que a questão do vermelho é mais a questão da, de como a pessoa é, se ela é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida por exemplo, a minha mãe ela é uma pessoa mais introvertida e eu fazendo a análise oh fazendo a análise dela ela é de tom frio e ela tem os olhos acinzentados eu pus uma armação, uhum. é, ela é, linda minha mãe, eu pus a, a armação é, roxa nela, um roxinho mais transparente ai ah, não, eu tô aparecendo demais, porque, porque ela é uma pessoa tímida, ah, tá. Mas ah. ficou lindo, TT, eu, eu é. queria que ela ficasse com aquela armação, mãe, você vai acostumar, é. fica, fica. É. Mas o Beto falou que a gente vai dar de presente pra ela, pra ver desse ela. Hum, acostuma, sim. sabe? Aí ela preferiu a pretinha. A gente usou então é. na, no formato para ela ficar mais jovem, né? Mais jovial. Ah. Você ela acha que pretinho? Então assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de sentir a pessoa, né? Não pode entrar uma coisa que depois a pessoa vai ficar o dia todo usando aquela coisa e se sentindo mal. Mas, óculos coloridos rede é ou isso é de... depende. Depends. depende. O que rejuvenesce, hum. é hastes grossas, hum. porque vai tampar aqui os pés Armação, o mais gatinho. Não, mas não, não deixa de ter uma... Não é, não, você não precisa de uma coisa tão grossa, tipo Constança Pascolato, né? Você vê a Constança Pascolato, Ela é... Digamos assim, um estereótipo de mulher que rejuvenesceu com os ossos. Então, ela, quem que ela escolheu? Aquela armação mais grossa, não lateral. Ah, isso tem aí? eu acho que tem uma da Dolce Gabbana aqui Tem um coração de do lado, vou lá procurar assim. Mais grossa Esse shape mais céu que hum. levanta, entendeu? E ela ainda usa o artifício das lentes, que a gente chama de lentes cosméticas, que são ou degradezinha ou toda de uma cor, mais clarinha. Porque aí esconde os, as olheiras, os pés de galinha, tem Então tem esses artifícios. Já, já vou usar todos eles. É. E aí a cor é conforme aí a sua paleta, se você quiser harmonizar ou então se você quiser contrastar uma cor forte. A cor não influencia na questão da... da de envelhecer ou de rejuvenescer. O que influencia é o formato da armação. Da armação. E ainda nesse, nessa coisa de moda, você comentou do... Não deixa de ser uma história da moda, é... o aviador tá ligado ao ao a filme, massa... É, né? a masculinidade. Tanto é que quando estourou o high ban né, aviador, foi no Top Gun. Isso. E a coisa e mais masculina, sei. mais viril do que um homem, que servam as forças armadas e ainda a, de, de piloto de caça? É, é, é um, um óculos a, que tem... Tem mas... outros óculos que marcaram a, a que são, marcaram a história da moda, assim? Você diria? Olha, eu nunca pensei nisso, mas a, a Jack O é, usava aquele quadradão maravilhoso é que, que hoje é o vintage, né? E que, que e fica o bem... o Vanassis, né? É. Também. O Anas também, óculos. Também, o também. É de filme. De filme. Sim, de, de, de, é, de Você é falou do John Lennon, o John Lennon. Tem pessoas que fizeram do óculos a sua marca registrada. Né? O John Lennon é, é uma dessas pessoas. A gente não consegue imaginar. Tem até aqueles riscos, né? Bem assim. De os abstratos do John Lennon, que é só um risco assim. eu o óculos. Temos escritores, né? O Fernando Pessoa também, o óculos, né? Uhum. Aquele óculos mais quadrado e tal, que a gente, pelo menos para pessoal que lê, já, já identifica logo. Que é um leitor. É, que é um leitor, que é o Fernando Pessoa, né? Se eu quiser passar essa imagem assim de intelectual, de leitor, tem algum óculos? Sim, a intelectualidade, ela vem do óculos redondo, aquele redondinho e pequeno. Quanto mais redondo e menor, mais intelectual. No, Veja Soares. Do... do Soares. Soares. Veja Soares. O de Ponder. Ponder. Ponder. Exatamente. Veja incrível que todas filósofos. essas pessoas filósofas, elas... Tá no imaginário, né? Nossa, das pessoas, isso, entendeu? É incrível, né? É, muito bacana. muito bacana. Outro que eu acho que marcou também a moda aqui, que é símbolo é o Yves Saint Sim. Mas qual tem é o óculos? É um óculos quadrado que aqui dá uma leve arredondada. Ah, sim. Eu tenho um... Que é dele, é Yves Saint Laurent, antigo. Tipo, a dele ainda existia. E porque depois veio outra coisa. O Yves Saint Laurent é A gente fala de história uhum. da moda, tem que lembrar isso sempre. Pena que vocês não estão aqui para me ajudar, né? Ah, Gui, quem mais não está aqui para me ajudar? Tomás, Ana Paula, só tem essa Ana Paula, não tem a outra Ana. Quem mais não está aqui para me ajudar? <risos> Léo, todo mundo podia estar tá aqui ao vivo, assim, podia ser um Zoom isso aqui, Zoom do descomplicando. Mas eu já decidi, se você quer saber o que eu decidi, vocês vão ter que assistir. Os próximos vídeos onde eu vou estar usando. Que agora tem que mandar fazer a minha lente, né? Beijo, obrigada, obrigada, Ana Paula. Foi um prazer. Obrigada. <risos>